Vou te agradecer. Ah, cara, eu te agradeço, cara, por você ser tão tá humilde aí. Eu falei com você no WhatsApp. Primeira vez que eu adquiri teu aparelho foi pela, pelo Mercado Livre, cara. Lá consegui, conseguir seu contato. Você sempre me atendeu bem, cara, depois de tanto tempo. É uma coisa que. É, é, mano, não é difícil, cara. É, eu eu já, já era teu fã, agora pronto, velho. <risos> <risos> Entendeu? É que é, é, eu sou, mano, eu, eu, eu tenho um estilo assim também, né, cara? Eu sou família, sou um cara. Mano, eu ajudo todo mundo. O pessoal vai me pedir dica de passarinho quem tá começando lá. Eu, eu gosto de ajudar, eu entro, porque eu gosto do assunto, né, cara? Então é. Pra mim, pra mim é útil. Entendeu? Ô, Paulo, eu consumo bem. É eu falei pra você, todo, todo criador novo que fala comigo, eu falo é. do teu aparelho, eu fiquei pro Júnior. Eu digo pra um monte, os caras falam, não, você tem que ter esse aparelho, cara. Ele me ajudou muito. E assim vai, né, cara? Então... Tá. você me atende. Também, cara, eu falei, nossa, meu, meu, Deus do céu. É, e também, né, Paulo, a gente também, ah, o, que, o, que, o que mais vale nessa brincadeira que a gente desenvolve aqui é fazer amizade, né, meu? Esse, é o, ser, esse eu, é o principal ponto. Falar, eu costumo falar para todos os meus amigos, cara, inclusive do meio passar dinheiro, eu falo, falo tem alguns amigos que eu falo assim, cara, a nossa amizade custa caro, porque a minha amizade, para mim, cara, a amizade para mim é maior do que dinheiro, é maior do que tudo. Amizade não tem preço, cara Você conhecer pessoas novas, ter amizade, ter amigos Não tem preço, não existe cara. Concordo 100% Entendeu? É muito, eu prezo muito, cara Amizade meu, é coisa, coisa, coisa de Deus Vou falar pra você, é coisa de Deus Concordo com você Em número, gênero e grau 100%, é isso mesmo É, mas tem pessoa que é assim mesmo Por exemplo, eu também tenho um comércio um Comerciante, eu vejo com bike, né? Eu tô 20 anos no ramo, mas a loja que eu atuo ela tem 70. Entendeu? Então eu sei lidar também com o com comércio. Eu sei como é que é com o um ser humano, pra você prestar assistência. Né? Eu sei muito bem como é esse lado aí, cara. Inclusive, se você quiser até conhecer, nós temos o nosso Instagram aí, é arroba Ciclomasa. Manda aí o nome aí do Instagram aí, fala direitinho aí: arroba, arroba Ciclomasa. M-A-Z-A. Fechou, fechou, fica a dica aí pra galera aí E, e as bikes que você tem aí No seu, no, no seu estabelecimento Aquelas, aquelas nervozona bonitonas Como é que é as bikes que você vende aí? Tem de todo tipo, tem as nervosonas Tem pra passeio, tem pra criança Nessa né? época do Natal a gente personaliza Muito o bike infantil de personagem ah. Então ela, ela, tá, ela foi fundada em 1950 Essa lojinha, ela é novinha, tem 70 anos só Tradicional, <risos> né? Tradicional, né? É. É daqui da região de Pirituba, aqui em São Paulo. Depois, ó, se tiver um tempinho sem compromisso, entra no nosso Instagram aí, pra você conhecer aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. Pois é, meu, é, é importante demais o cara andar de bicicleta. É saúde, né? É ah, saúde. É saúde. E, e o Brasil agora com esse negócio da Covid, cara, eles, eles perceberam o quanto é importante a bike, cara. Pra saúde e tal, pro pulmão... Você não tem ideia quando eu trabalhei nessa pandemia, cara. Quando eu trabalhei, cara. É, eu fiquei sabendo... As, academia, as academias todas fechadas, né, cara? Aham. Uhum. Então, o recurso... E eu tenho também eu tenho um grupo de bike de pedal, né? No nosso Instagram, inclusive, tem aí. A gente faz pedal noturno de segunda e quarta-feira. Tem uns um 100 ciclistas lá no grupo. Quando eu perder pelo menos uns 20 quilos, eu vou aí entrar nesse grupo seu aí pra pedalar. Bom. <risos> ó, tem cara aqui, ó, ah. tem cara do grupo, se você entrar lá você vai ver, eles perderam pouquinho, pouquinho quilo, um perdeu 65, ele tinha 165 quilos, Olha só pra você só. ter uma ideia, e tem outro que pesava 194, ele só perdeu 94, ele perdeu, um cara, eu tenho, eu tenho 70 quilos, ele perdeu eu e mais um pouco, só pra você ter uma ideia. Nossa, meu. <risos> Ou seja, e sem contar o desempenho que o cara alcança né no, no corpo dele, é... né? Não, é para tra o trabalho, é para tudo, cara. Meu, é... é uma máquina de saúde, cara. Concordo, É um 100%. veículo rápido, não polui a natureza, meu, é bom demais, cara. Show melhor de que ele, melhor, melhor que ele, só, só, só, só os passarinhos mesmo. <risos> Poxa vida, rapaz, bacana demais, bacana demais.